Se deseja ganhar a confiança das pessoas através da sua seriedade, primeiro deve entender que elas confiarão em ti na medida que você demonstrar ter confiança em si mesmo. E para passar essa imagem de seriedade, você deve compreender como ter uma postura séria, porém que não aparente rispidez, muito menos que aparente ser uma pessoa desagradável, pois isso, na verdade, são comportamentos de um indivíduo chucro, que pouco se importa com a sua reputação, apenas é ignorante o suficiente a ponto de não saber lidar com a imagem que transmite aos outros indivíduos. A seriedade da qual nos referimos é aquela que constrói e edifica sua reputação. Portanto, se deseja saber agora como desenvolver essa seriedade, então vamos ao que interessa. Aliás, caso ainda não seja inscrito em nosso canal, peço para que se inscreva desde já e ative também o sininho de notificações. E sem mais demoras, Vamos ao que interessa? Ser notado como uma pessoa de seriedade, a propósito demandará que você conduza-se, dia após dia, nas relações que tem com as pessoas, de forma respeitosa, enobrecendo suas falas e comportamentos, a ponto de serem consideradas dignas de apreciação pelas pessoas. Ou seja, demandará de você o tempo passado, o tempo presente e o tempo futuro. Pois uma pessoa séria não decide ser séria só por um dia, ela entende que a seriedade é intrínseca às suas atitudes, pois assim ela conduz as questões da sua vida de forma mais controlada e com menos risco de cometer um ato insensato e que acabaria por estragar todo o respeito que já conquistaram. A seriedade se trata da forma como uma pessoa decide lidar através de suas atitudes com as adversidades da vida. Ela é a predisposição que as pessoas mantêm em suas personalidades, para conseguirem ter uma inclinação a agir sempre de forma respeitosa e com racionalidade nas mais diferentes situações que ocorrerão. Sendo assim, a seriedade se trata do seu modo de falar, comportar e lidar com diferentes contextos que sucederão na sua vida. E as pessoas naturalmente notarão isso em você, passando assim a te respeitar pelo seu modo de falar e te se portar diante delas percebe como a seriedade abrange toda uma bagagem de experiências e vivências que você terá no decorrer de sua vida, você não precisa diretamente ser sério a todo instante, até porque um indivíduo que age de tal forma, por achar que essa é a forma correta de exteriorizar seriedade, ou seja lá o que pensa sobre isso, não passa de uma pessoa equivocada e que na verdade apenas mostrará que está nervoso a todo instante e não necessariamente passará um ar de seriedade, apenas fará as pessoas pensar que este pode até mesmo ser um completo antissocial. O que você precisa é somente manter a seriedade em sua personalidade, para que assim, nos momentos apropriados, faça valer-se dessa competência, deixando com que ela transpareça para os outros indivíduos. Logo perceba que uma pessoa séria irá saber distinguir muito bem quais momentos Exigirão que elas se mantenham com uma postura mais diligente, agindo de forma metódica e responsável com as suas falas e suas atitudes, sabendo lidar com as relações ao seu redor e até mesmo esquivando-se de alguns assuntos inoportunos, que elas entendem que podem desacreditar a imagem que tanto prezam. Por exemplo, se alguém fala alguma anarquia em uma roda de conversa, nitidamente indivíduos sérios não comentarão sobre isso e caso venham a tecer algum comentário a respeito, serão todos cuidadosamente pensados, tratando do assunto da forma mais respeitosa possível, de modo que essa opinião não venha se prejudicar depois. Dessa forma, a mensagem que essas pessoas transmitem é que por mais receptivas que pareçam ser, elas ainda sabem como se manter íntegras, e caso os indivíduos continuem com esses assuntos sobre anarquias, elas não mais se farão presentes nesse grupinho porque uma maçã podre estraga todas as outras. Enfim, quer ser levado a sério? Então, comporte-se como tal. E com o passar do tempo, as pessoas notarão as atitudes formidáveis que terá, sendo essas ainda podendo ser consideradas como merecedoras da admiração e do respeito alheio. Ademais, espero que esse conteúdo possa ter te ajudado de alguma forma. E se gostou, por favor, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e deixar o seu like também.